Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Como isso fica presente, fica presente lá no é, no YouTube, vocês podem assistir a qualquer momento. Mas, por favor, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você também pode seguir a gente no Twitter, seguir, todo... nós estamos em todas as mídias aí, Você pode seguir a gente no Twitter, pode receber o nosso boletim, né, um boletim bem sintético, que nós mandamos pelo WhatsApp. Né? E, por favor, daqui a pouco eu venho aí com novidades, né, comentando as notícias do dia, da semana e estamos aí ao vivo né? no, no Facebook, então chame seu pessoal e não esqueça de dizer para seus familiares, seus amigos, que nós dependemos de vocês para continuar fazendo esse jornalismo independente que nós estamos fazendo. Precisamos mesmo, urgentemente, que vocês nos apoiem. Né? Estamos fazendo a campanha pelo Catarse, né? estamos fazendo, ou você, se não quiser se inscrever no, no Catarse, pode fazer o, o, pelo Paypal, né? através do seu cartão de crédito, ou, se preferir, pode transferir da sua conta bancária Diretamente para a nossa conta bancária Aquilo que couber no seu bolso né? A partir de R$ 15,00 por mês Já é uma grande ajuda para a gente Pode crer Parece pouco É pouco para você, claro Mas para nós é muito importante Porque isso deve de, depende é, da quantidade de gente que vai nos apoiar. Né? E nós queremos que você seja parte desse nosso projeto. Como você vai fazer parte desse projeto? Financiando ele. Assim de sim. Né? Precisamos realmente da sua ajuda, como assim toda a imprensa alternativa, porque o eh, eh, governo não vai nos financiar. Né? É óbvio. Um, Empresa privada, tampouco, porque nós queremos independência. Nós não queremos ter o rabo preso com o capital, e muito menos com o capital financeiro, que nós consideramos o pior, o principal inimigo né, do povo brasileiro. O capital financeiro, a ditadura do capital financeiro, que impôs o pensamento único em toda parte, vocês veem, não há diferença no que dizem no Jornal do Amazonas, do Rio Grande do Sul, passando por Rio de Janeiro, Brasília, Minas. Todos os jornais dizem a mesma coisa, parece escrito por uma única pessoa. A diferença fazemos nós, a imprensa alternativa que precisa do apoio de vocês. Então, daqui a pouco, chame seus amigos, chamem aí sua família para ver o que nós temos que dizer, nos acompanhe nas mídias todas, né? E daqui a pouquinho nós estamos de volta. Olá, gente. Olha, tinha, tinha muita gente sonhando, né? com o Lula saindo da prisão lá em, da Polícia Federal, em Curitiba, nos braços daquele povaréu que está lá fazendo plantão desde quando ele foi preso e de uma multidão que a, o, iria acolhê-lo e levá-lo nos braços do povo. É, é realmente um, um lindo sonho frustrado, né? Mais uma vez frustrado. Ilusão de vocês, de quem sonhou isso, né? Acreditar que a justiça pudesse fazer isso. Gente, a justiça é parte do complô armado que tirou Lula da disputa presidencial. A justiça foi parte disso. Vocês lembram que antes, bem antes da eleição, quando Lula ainda era candidato, mas estava preso, o, o Supremo teria que soltar o Lula, com habeas corpus, porque não havia prova contundente de que ele fosse um criminoso, um ladrão comum, o comandante das Forças Armadas do Exército Nacional foi ao Supremo e ameaçou o Supremo, e o Supremo se dobrou, se dobrou, não... Não fez justiça, né? preferiu obedecer os militares. Pelo amor de Deus, isso é democracia. Né? Isso abriu o caminho para a realização da farsa eleitoral que vem em seguida. Farsa, né? com dinheiro, com abuso do poder econômico, as grandes empresas financiando redes e, inclusive, a participação de empresas e, e capitalistas e, e, estadunidenses. Que, né? Então, uma, uma violação da soberania assim, completa e, e uma reafirmação de que o mais grave problema desse país é a insegurança jurídica. Né? Nós precisamos recuperar a segurança jurídica. E sem segurança jurídica, nós não podemos ir para lugar nenhum. É, o Supremo né, poderia, deveria, né, essa é a razão da existência dele, ser o guardião da Constituição, é aquele que faz com que a Constituição seja obedecida. Os advogados também perderam, sentido, perderam, perderam o, o, o sentido, perderam o sentido da advocacia. Né? E juízes transformados em uh, acusadores. Então, a uh, segurança jurídica que nós estamos vivendo aí, nós não vamos a lugar nenhum, vamos só uh, perpetuar esse status quo, né? O Congresso Nacional, esse pô, é emanado do, do voto popular, né? tem poder constituinte, né? poderia resolver o problema, poderia resolver o problema. Mas quem é que domina o Congresso? Um, um baixo clero destituído de sentido de pátria sem cultura nenhuma, de, de, de cultura política, cultura jurídica. Né? Então, desse Congresso também não se pode esperar nada além da perpetuação do status quo. Né? Eu lembro que num bate-papo que nós tivemos aí anteriormente, a Vanessa, que não está aqui hoje, ela continua na, na USP. E, e, fazendo os exames lá de, de pós-graduação e mestrado, né? mas ela dizia, vai acontecer alguma coisa? Eu falei, não, não vai acontecer nada. O Moro vai continuar, né? o Lula vai continuar preso, e o Lula só vai sair da prisão, gente, né? se mudar esse governo. Não tem jeito. A justiça só vai funcionar se a gente começar tudo de novo. Porque com esse Supremo, nós já vimos que nós não podemos esperar nada. Esperar que o Congresso faça as modificações? Bom, até poderia, o Congresso sim, poderia, né? Poderia. O Congresso poderia é, se transformar em constituinte, ele tem poder para isso, né? E convocar novas eleições ou convocar uma Assembleia Constituinte. Esperar que o Congresso faça isso? Ah, não vai fazer. Perder a boquinha. É uma, perder a boquinha, aquele é o melhor emprego que tem no país. Né? Além de ganhar 30, mais de 30 mil, mil reais, tem. Uma quantidade enorme de, de auxiliares e em todo tipo de mordomia vão mudar isso? Imagine. Então não se pode esperar nada desse Congresso tampouco. Então a única esperança é o poder popular. Esse sim. Né? O povo sim é o maior poder de uma nação. O povo é a maior riqueza que tem a nação. E o povo é o maior poder da nação. O povo, sim, pode exigir uma constituinte exclusiva e soberana. Exclusiva em que sentido? No sentido de recriar o país. de Fazer um projeto nacional né, que comece com a recuperação da soberania. Soberania sobre os recursos naturais. Soberania sobre a nossa cultura. Né? Soberania. Essa é a palavra com a qual nós temos que unir todas as forças vivas dessa nação. Recuperar os centros de decisão. As decisões têm que ser tomadas aqui e não pelo comando sul dos Estados Unidos ou pelo comando do Conselho Nova América, que reúne todas as grandes corporações transnacionais que estão aqui explorando o povo brasileiro. Gente, petróleo tem que ser nosso, o gás tem que ser nosso, a água. Né? Veja que os Estados Unidos estão cercando o Brasil de bases militares, né? são... Nove na Colômbia, oito no Peru. É, duas, duas na, no Paraguai. É, no Paraguai, duas, veja o Paraguai ali, uma delas é no Chaco. O Chaco é a continuação do, do Pantanal nosso, né? chama Chaco, lá no Paraguai. Lá os Estados Unidos construíram uma base, é um quartel da, da, do exército do paraguai. Os Estados Unidos construiu a maior base aérea que você possa imaginar, igual aquela que eles têm na Honduras. E isso está a 200 quilômetros da, da Bolívia, né? e 200 quilômetros do Brasil, do Pantanal brasileiro. Isso, né? Os Estados Unidos... Como descobrir o petróleo também lá no, no sul da, da Argentina, os Estados Unidos já botou uma base lá na Patagônia e os Estados Unidos colocou uma base também agora na, em, em, em, em Sacramento, não, em Missões, Em, em, em, em, em, em, em Missões é? que é na tríplice fronteira, não a base dos Estados Unidos na tríplice fronteira para controlar então, o, o Brasil está cercado de bases militares. A imprensa aí está dizendo que é por causa da Venezuela. Por causa da Venezuela, nada. Por causa da Venezuela, os Estados Unidos têm 12 bases. Eh, em, em Porto Rico, <risos> né? só ali no Caribe, tem mais de 15 bases. Inclusive, a base em Cuba, que é aí um território eh, colonial usurpado em Cuba, um né? encave colonial que eles têm em Cuba, lá tem uma base também, tem a base em Honduras, né? e, e tem e, a bases por todo lado. Então a Venezuela não precisa dessas que eles estão armando aqui na Colômbia, no Peru, oito bases militares no Peru. Para quê? Né? É um cerco a Bolívia e ao Brasil. É isso que está em jogo, gente. Oi! É isso que está em jogo. Recuperar a soberania nacional, que o comando das Forças Armadas Brasileiras fique em Brasília, não em Miami, onde está o comando sul dos Estados Unidos. É eles que estão mandando no nosso exército. Pode crer não o fosse, né? o Exército não estaria permitindo a entrega de todos os recursos nacionais, todas as riquezas nacionais. Quem está mais sofrendo com tudo isso é o povo. Né? Vocês já devem ter percebido que não há mais emprego. Né? Olhem as filhas que se formam quando abre uma vaga em qualquer lugar milhares de pessoas ali. Desde a quantidade de moradores de rua em todos os municípios desse país. A quantidade de gente morando na rua. Não há emprego e não há condição de retomada do desenvolvimento que dê emprego. Por quê? Porque nós estamos sob a ditadura do capital financeiro. Para eles só interessa o investimento que gera, né, é dinheiro que gera dinheiro, não é recurso que vai para a produção, só o recurso que vai para a produção é que gera emprego. Então, a quantidade de marginalizados está ampliando. E eles estão destruindo também o sistema educacional. Por quê? Porque não querem que o povo. Tenha consciência de olhar criticamente o que está acontecendo. A ignorância é fundamental para manter essa ditadura feroz, desumana e, e, e depredadora. Né? Depredadora porque ela não só retira os recursos naturais, como destrói toda a natureza. Veja o que está acontecendo com os povos indígenas. Preste atenção nas coisas que estão acontecendo. Você não pode seguir sendo cúmplice disso. Porque se nós não reagirmos, nós seremos cúmplices dessa destruição do país e desse verdadeiro genocídio contra o nosso povo. Vamos... Encarar seriamente, isso não pode ser encarado como um simples jogo político. Não é politicamente que nós vamos solucionar isso, não. Não é um joguinho. Não é um joguinho de partidos. É um jogo que tem que envolver a nação inteira em torno de um projeto nacional de recuperação da soberania. Pense, gente, por favor days.